Vocês acreditam nisso, família? Agora a Honda resolveu baixar o preço das motos. Parece brincadeira, mas não é. É o seguinte, a Honda deu um tiro no pé quando ela anunciou que ia, agora em 2023, lançar a CB Twister 300 cilindrados e tirar de linha a Twister 250. E o que está que acontecendo, rapaziada? É, depois vocês podem dar até uma olhada na... Concessionária dessa da sua cidade Porque tá variando De cidade para cidade, tá? Depende de, de quem é concessionária Aqui na minha cidade O desconto é de 600 reais É um belo desconto, né? É aquele desconto que a gente queria ter Por comprar a moto 0KM Eles poderiam dar esse desconto Até para quem fosse pagar à vista para quem conseguir ajudar o dinheiro e pagar à vista Dar esse desconto de 600 reais Seria excelente O que, que vocês acham? Vocês iam gostar de ter um desconto de 600 reais Quando você fosse comprar sua moto Ou não Mas é o seguinte, família É... A Honda Deu um tiro no pé Porque agora eles não estão conseguindo mais vender A Twister Já estava ruim de venda Já estava difícil vender a Twister Porque já é uma moto Que já está um pouco defasada Já faz tempo Que não traz nenhuma nova mudança então já tava meio difícil de vender Twister Agora que a Honda anunciou que ela vai sair de linha Aí que ninguém compra E pra moto, como a moto tá ficando no estoque Não tá tendo vendas A mamãe Honda resolveu fazer a promoção E é isso que a gente sempre fala aqui no canal, né? A gente sempre passa os preços da moto Sempre que quando tem aumento eu passo para vocês E é o seguinte, família o preço da Titan, o preço da 160, ele aumenta porque tem demanda, tem quem paga, entendeu? Não adianta o pessoal falar, ah, a Honda deveria baixar o preço. Não vai abaixar o preço, a moto tem fila de espera, entendeu? Eu acho que nunca praticamente vai abaixar o preço, no máximo é, o preço vai manter, por causa disso. A não ser que tenha redução de PI, redução de imposto, aí sim eu acredito num... Que vai diminuir o valor da 160 Mas fora isso É a moto que mais vende Se todo mundo Que é uma coisa é praticamente impossível de, de acontecer, né Se todo mundo resolvesse fazer um boicote Na Honda Falar que não vamos comprar mais 160 Você pode ter certeza Que o valor da moto iria sim Abaixar, iria ter promoções para incentivar o pessoal a comprar A moto Entendeu? Da mesma forma que está acontecendo isso hoje Com a Twister Pode acontecer com qualquer outra moto Ou até qualquer outro veículo Se não a compra O pessoal começa a baixar o preço Começa a dar uma promoção Para incentivar o público a comprar É a lei da oferta e procura Entendeu? E é isso família, é, é um absurdo isso Porque A, a Honda A polícia é policinha a Honda deveria sim, ela pode baixar o preço das motos Assim como ela está baixando O da Twister Você pode ter certeza que mesmo assim Eles devem estar tá tendo lucro Na venda da Twister, mesmo dando R$ 600 reais de desconto Com certeza Eles estão lucrando Mas é um lucro menor é, Com certeza eles poderiam dar um desconto Na aquisição da 160 Mas eles não dão Para ter uma margem de lucro mais alta né? É... É o capitalismo, isso, né? O pessoal, quanto mais lucro querer vender a moto, melhor. Por isso também há bastante diferença de preço é, das concessionárias pelo Brasil. O que acontece? Um exemplo, aqui na minha cidade, eu acho que está R$18.600 o valor da Tita 160 2023. R$18.600. Se não teve alguma alteração, era esse valor. Mas tem cidade no Brasil que está custando 20 reais ou perto disso. O que acontece? Grande parte disso é lucro das concessionárias, eles estão aumentando o valor da moto para ter mais lucro é, e não tem o, o que fazer. né o, Por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade grande, tem várias concessionárias Honda. É, as concessionárias Honda em São Paulo, uma briga de preço com a outra. Então, mesmo que seja na mesma cidade Se você ligar em concessionárias diferentes Você vai ver que há diferença de valor Eu mesmo, quando fui comprar minha moto em São Paulo Eu fiz uma pesquisa de preço Liguei em várias e várias concessionárias da Honda Pra pesquisar que estava o preço mais barato E eu consegui um preço muito bom Paguei 500 reais mais barato na época Do que estava sendo vendido aqui na minha cidade Entendeu? Consegui um descontão Só por pesquisar isso beleza família esse foi o vídeo de hoje é, queria mais comentar com vocês aí esse absurdo que a Honda tá fazendo né tá dando desconto na Twister agora que ela que ninguém quer eles resolvem dar desconto né? por que não deu desconto antes se desse desconto antes tenho certeza que ia vender bastante mas é isso família tamo junto até o próximo vídeo é marcha na 160 é nóis